do Estado, sobre a qual eu vou falar, com a agenda política do movimento né, indígena. Como vocês, vocês sabem, de cor e é salteado, eu acho que a relação mais pertinente possível será feita por vocês. Então, a minha contribuição será mais nesse âmbito, né, de debater teoria crítica do Estado, que é algo que pouco se faz, mesmo dentro da esquerda, porque, em geral, a nossa formação a respeito do Estado ela é marcada pelo conhecimento parcial da chamada teoria geral do Estado, que na verdade é uma teoria particular do Estado, é a teoria liberal, que nos é apresentada como algo que esgota a explicação a respeito do Estado. Então não é à toa que toda a esquerda, né, de um modo geral, tenha bastante dificuldade em realizar mediações é, políticas a partir de um bom entendimento acerca dos limites do Estado, né, quanto a, ao tipo de mudança estrutural pela qual a gente se mobiliza para realizar. Então essa dificuldade ela é bastante comum. Então é, mesmo quando a gente debate todos esses assuntos, racismo, questão indígena, destruição ambiental, né, todos esses debates eles vão integrar a atualidade um conjunto bem diversificado e uma agenda de denúncias e de medidas propositivas também que parece que não encontram um momento de unidade, né? Elas, elas se apresentam sempre desse jeito um tanto atomizado, né? Parecem quase entidades autônomas que são desvinculadas desse liame necessário da história e do sócio metabolismo capitalista como que como se se a eles eu acho que só se aplicasse esse procedimento aritmético de subdividir para facilitar é, as respostas parciais e atomizadas no âmbito das políticas públicas saca a gente está sempre às voltas com isso e, e não encontra esse momento de unidade quando é que a gente compreende esse conjunto de problemas da sociedade que afeta diretamente a nossa condição, particularmente né, gravosa para aqueles racializados, numa sociedade de antecedente colonial como a nossa, como eles se combinam, para a gente entender essa hierarquia de poder e o conjunto das suas teias dentro das estruturas do Estado, para que a gente não acredite ingenuamente nessa maneira de ver as estruturas de poder do Estado é, que a teoria liberal nos prescreve. Então, é preciso romper um pouco né, com esse institucionalismo, essa visão institucionalista que fagocita, que elimina da gente qualquer abordagem que possa situar né, é, esses problemas no campo dessa compreensão necessária das totalidades abertas, que é onde cabem os projetos políticos revolucionários. né? Sem contar que é, ficar atrelado a essa visão institucionalista, liberal do Estado, isso leva a gente a, a cometer... Assim, é, pelo menos, no mínimo, né? a, a, a, a imprimir muita ambiguidade à nossa luta, que a gente mesmo não consegue entender. A gente sabe que elas existem.